Começando primeiro pela televisão, eu acho que a televisão já não é aquilo que nós conhecíamos, nós enquanto consumidores de televisão, nós malta dessa idade, é? malta quando eu tinha 25, 26 anos eu punha-me em frente à televisão para ver um programa que ia dar, é? isso acabou, é? isso acabou. agora eu vejo o que eu quero quando eu quero, não é? no formato que eu quero, eu vejo televisão no telefone. Eu já não me sento no sofá da sala, não sei que seja, no género, estamos num cúmulo do tédio para ver lá o que é que está a dar, corremos ali os quatro canais de filmes e pronto, ficamos ali naquele, porque eu acho que, efetivamente, a internet veio trazer uma, uma possibilidade às pessoas de verem o que querem, quando querem e, sobretudo, terem a possibilidade de serem avisados de que aquele conteúdo que eles gostam acabou de sair. Isso, hoje em dia, como toda a gente tem internet, vivemos num mundo de 4G, em que eu vou no metro e recebo uma mensagem e o vídeo do fulano saiu, posso cultos foram aos vídeo e eu vou a ver. Uh, isto veio abrir um leque de, de, de, de interesse, um foco de interesse que desviou as pessoas por completo da televisão, até mesmo do rádio, o cinema. Hoje é raro eu ir ao cinema, o cinema está cheio as pessoas hoje em dia vão ao cinema porque gostam de ir ao cinema, eu infelizmente gosto de ir ao cinema e depois tenho que gramar com as pipocas, mas pronto as pessoas deixaram de ir ao cinema porque sabem que o filme que estreou hoje, daqui a 15 dias vem num canal pirata qualquer no computador em casa, e não tem gramar com as pipocas que é muito melhor uh, e portanto eu acho que uh, os formatos que nós estávamos habituados televisão, rádio uh, tudo isso foi completamente ultrapassado por aquilo que é hoje em dia a internet o... o eu, eu não vou, eu se estiver a cozinhar e eu quiser ver como é que se faz aquele arroz de tomate, pá, eu não vou ligar o canal da televisão à procura do gosto eu vou ao YouTube e vejo como é que se faz o arroz de tomate perfeito, e tenho ali 500 filmes de como se faz um arroz de tomate. Também não vou ligar para o Ricardo Luz Pereira para a comercial e dizer, diz-me lá como é que faz um arroz de tomate. Não é? E portanto acho que isso pá, radicalizou por completo a internet e os novos formatos, a interatividade que as pessoas podem ter inclusivamente com os seus youtubers, eu ver um conteúdo produzido por um youtuber que eu gosto e eu a seguir mando-lhe uma mensagem e o tipo até ter a felicidade de interagir comigo para, para alguém que está do lado lá é, é, é extremamente gratificante. Eu, eu, eu cometia a loucura de responder aos meus subscritores todos. Portanto, todos os comentários que havia no meu YouTube, tá, se fosse um gosto, um obrigado ou quatro frases, eu respondia a toda a gente. E isto motiva muitas pessoas a ir lá e a clicar no vídeo. Obrigado, excelente vídeo, obrigado, por é tudo bem, pima. E sabem que a pessoa que está lá do outro lado valoriza isso e as pessoas mantêm-se ali. Are you